Quem é empreendedor sabe que gerar novos negócios ou conseguir um investidor não são tarefas muito fáceis. Por isso, hoje estamos no Hub Conecta Sem Open para saber dos participantes quais as dicas que eles dão para você que deseja potencializar o seu negócio. Quando você quiser receber o um investimento, muito importante que você já tenha um negócio encaminhado. Os investidores não, não investem em ideias, né? não é que você tem só uma ideia. Você já tem que ter um mercado bem definido, um produto bem definido e, possivelmente, já primeiras vendas para que ele interesse pelo seu negócio. A primeira dica que eu posso dar é estar aberto mesmo, mas mais do que isso é ainda vestir literalmente a camisa. Por acaso, eu estou com a camisa aqui da Sport.EI e só de estar aqui com a camisa da empresa, já fui chamada por várias pessoas que têm fit, né? que tenham algum interesse pelo negócio de esporte para poder conversar. E aí vestir a camisa, tanto literalmente, né, colocar a camisa da empresa, quanto também vir vestido com o espírito da camisa da empresa. Então, com abertura para conversar, para escutar dicas, para receber, inclusive, algumas negativas, mas ver isso num aspecto positivo do como eu posso melhorar. Então, a principal dica é a abertura mesmo, mas essa abertura vestida com a camisa, tanto externamente quanto internamente. Acho que uma coisa legal de falar é a questão de se preparar para um evento desses. Assim. Aqui tem muitas empresas, tem investidores, então é fazer um trabalho inicial de entender quem vai estar aqui, definir quem, com quem você quer conversar e, e depois disso definir como vai ser o tipo de conversa com as pessoas. O que acontece muitos empreendedores, eles chegam aqui, tem pessoas que eles não sabem quem são e aí, perdem essa oportunidade. Então acho bacana fazer um trabalho prévio de estudo de quem vai estar aqui, o que, que ele quer com cada pessoa, que aí sim eu acho que tem a chance de gerar resultados é muito maior do que chegar despreparado. E além disso é muito importante você você procure não um investidor que tenha dinheiro, mas um investidor que vai contribuir com o seu negócio de alguma forma, a gente chama de smart money né, um investidor que sei lá, te alavanque a conseguir um mercado diferente ou te alavanque dando um suporte jurídico ou um suporte técnico que te faça né, realmente crescer, não só pelo dinheiro dele, mas pela expertise que ele vai agregar ao seu negócio.